Vale para todos eles, tá mas eu vou falar para você no vídeo de hoje Especialmente do iFood, que é o que eu estou trabalhando tá Já tô com ele online aqui, não sei se vocês consegue ver por causa do reflexo Mas tô online, vamos ver se vai tocar Agora é 4h24 da tarde, é um horário fraco Mas às vezes toca, então tá online Seguinte, no vídeo de hoje eu vou explicar para você O que você precisa ter para iniciar as entregas Para você que está pensando em fazer entregas Quer ganhar um dinheirinho extra Quer ganhar um valor a mais Ou até mesmo para você que quer ser entregador fixo Quer trabalhar direto como entregador Vou passar a visão para você Do que você deve comprar inicialmente tá? Aí depois conforme você vai trabalhando Você vai pegando as manhas de entregador E você pode ir equipando cada vez mais tá? Seguinte família O básico o que, que você precisa de básico para trabalhar nas entregas? Primeiramente, você vai precisar da moto, tá? É, entregador, normalmente o pessoal faz de moto. Tem como fazer é, de bicicleta, de patinete, até a pé praticamente. Tem como se levar, mas geralmente o pessoal faz de moto. Ou às vezes também de bicicleta. Tem bastante gente em São Paulo que faz iFood de bicicleta. Aqui na minha cidade não tem, aqui só tem moto então vamos falar sobre o iPhone de moto tá primeiramente então precisa ter a moto se você tiver uma moto econômica como a minha por exemplo melhor ainda quanto mais economia de gasolina mais economia de manutenção tiver mais lucro no seu bolso tá outra coisa é depois que tiver a moto qual que é a primeira coisa que você deve fazer meu conselho Faz o cadastro no aplicativo primeiro, antes de comprar o material. Que eu vou explicar para você o que, o que você deve comprar já já. Então você vai lá, vai no, teu, no seu celular, seu celular Android. Eu tentei, eu tenho um celular iPhone também. Tá, eu tentei baixar o aplicativo da iFood pelo iPhone e não achei. Se eu não me engano, não deve ter o aplicativo para entregador no iPhone acredito que seja só no celular Android tá por isso eu uso esse Android aqui que é um celular vem que eu tenho mas pelo menos ele funciona porque o meu iPhone que é mais novo é, não, não pega o iFood como entregador tá então essa é a primeira dica que se você não soubesse comenta aí comenta aqui nos deixa nos comentários se você sabia disso ou não que também eu não, não sabia eu só fui descobrir quando eu fui baixar o aplicativo no meu celular aí que eu descobri que não tinha para iphone tá esse é o primeiro ponto que você deve se atentar beleza baixou o aplicativo é, você vai clicar lá em cadastrar o aplicativo do ifood chama ifood entregador tá você for baixar rap você coloca rap entregador tá sempre coloca entregador na frente que é para você que vai fazer a entrega baixou o aplicativo da ifood entra no aplicativo da ifood e faz o cadastro O cadastro, família é, Às vezes pode demorar um, um pouco Para ser aprovado Ou pode ser até recusado Então é difícil recusar, tá? Mas pode ser que aconteça Então Primeiro faz o cadastro Como moto, tá? E espera ser aprovado A hora que tiver aprovado Aí sim eu aconselho você a ir lá E Comprar os equipamentos para você trabalhar nas entregas. O básico, qual que é o básico que o entregador tem que ter para trabalhar? É a bag e o suporte de celular. Vou explicar para você aí qual que você deve comprar agora. Deixa eu parar a moto num lugarzinho tranquilo. Que aí eu mostro para você aí certinho, sem erro. Beleza? Deixa eu parar por aqui acho que eu vou parar, parar, aqui mesmo, ó, no cantinho aqui, seguinte família, questão, primeiramente, de suporte de celular, tá, suporte de celular tem que ser com carregador, tá, ó aqui meu cabinho de carregador aqui, tá, pra você não errar, muita gente erra, eu errei, compra o suporte celular com essa garrinha aqui, ó, ó, você vai pagar uns 30 reais nesse suporte aqui. Ele não cai o celular. Pode vibrar, pode empinar a moto. Pode fazer o que for. Não vai cair, tá? Compra esse suporte celular. Esse aqui até ganhei do iFood. Tem até o símbolo do iFood aqui, tá? Aqui do ladinho é o carregador. Ele é ligado na bateria da moto, tá? E não perde a garantia da sua moto. Porque ele é só encostado. Não corta nenhum fio. Vou deixar o celular aqui vou mostrar para você o outro item que é a bag que é um dos mais importantes né ó para carregar a comida mostrar para vocês aqui aí família ó, a bag que eu utilizo precisa ser da iFood não não precisa aí família esse é o kit moto carregador e a bag do iFood tá essa bag do iFood eu comprei ela mas eu não aconselho vocês a comprar porque vou mostrar aqui para vocês ó tá vendo aqui ó ela já tá desgastando essa bag que eu comprei lá na shopee bag barata paguei 140 reais tá não gostei não compro pela shopee tá a não ser que você comprar uma bag boa quanto vai custar uma bag boa jogo seguinte uma bag top você vai pagar por volta de 200 conto uma bag boa vai, vai gerar por volta de 200 220 que era a bag que eu tinha no passado no passado eu tinha uma bag dessas top é, só que eu acabei vendendo e agora como eu trabalho bem pouco de iFood eu comprei essa da da shopee mas ela é muito fraca então você tem que ter uma bag boa resistente e quanto maior melhor tá a maior que tiver e uma bag boa resistente porque essa minha aqui ó se eu colocar muito peso logo logo ela estoura se estourar já é prejuízo já tem que arrumar costurar então larga a mão família se você for realmente trabalhar nas entregas já investe numa bag boa tá mesmo que precisar parcelar mas é a melhor coisa que você faz porque imagina você tá no meio da corrida, no meio da rua, estoura a bag, cai tudo no chão você imagina a dor de cabeça que não vai dar pra você né outra coisa que é bom você ter é não tem aqui pra mostrar pra você mas é bom você ter uma capa de celular também tá? em dias de chuva tem bastante corrida pra fazer é o dia que mais toca é o dia de chuva o pessoal está em casa não quer sair para comprar comida vai lá faz o que chama o iFood no aplicativo aí você vai lá na debaixo de chuva levar a comida então para você não molhar seu celular não molhar suas coisas é compra o, um protetor de celular a prova d'água tá Aí você coloca o celular na capinha Tá, prova d'água não tem perigo. Dá para trabalhar tranquilo e ganhar dinheiro que quando chove ganha bastante dinheiro. Tem bastante entreguinha para fazer, tá? A minha meu aqui ainda não tocou. Mas ser acho meio difícil tocar agora. Mas vamos andando, vamos andando perto do restaurante. Já passei perto, perto do McDonald's agora. Outra coisa, família, é bom você ter uma capa de chuva. Você vai trabalhar na chuva não sei se vocês viram vou mostrar para vocês aqui eu ando com capa de chuva minha da pantaneiro ó minha capa de chuva aqui ó deixa aqui guardadinha amarrada na aranha tá choveu precisou tá no meio da rua não vou voltar para casa para pegar a capa de chuva né já deixa a capa de chuva já engatilhada aqui na no garupa muita gente também deixa a bota eu não tenho a bota ainda mas o pessoal deixa a capa de chuva e deixa aquela bota uma bota plástica para não molhar o pé também tá então esse é basicamente o, o, o básico que você precisa aí para trabalhar nas entregas Ah, lembrando você também precisa de um plano de internet o plano de internet que eu tenho aqui eu não me lembro direito acho que eu pago 45 reais eu pago 45 reais no plano de internet tá vai ser depende da operadora depende de quantos mega você pegar hoje em dia os planos tá, tá tão bom eu acredito que você pegar uns 15 GB já deve dar depende muito também de quanto de quanto você trabalha mas você pegar um plano aí de por volta de 50 reais aquele plano que já tem o aplicativo do waze é sem que não consome dados é tranquilo com certeza vai durar o mês inteiro isso varia muito depende de quanto você trabalha né mas esse plano de uns 50 reais eu acredito que já deve suprir a necessidade porque não gasta tanto assim não beleza família é basicamente é isso que você precisa para ser entregador tá você se sair aí como nuvem Aí depois futuramente você gostou de trabalhar, você quer trabalhar fixo, aí é bom você virar OL no, no aplicativo, tá? Que aí vai vir mais corrida pra você, aí, aí você vai ter um horário fixo pra você trabalhar todo dia, tá? Mas acaba ganhando mais, aí esse que eu passei pra você de hoje é o início. Pra você iniciar as entregas, que, que é o que você precisa, quanto, que eu, quanto você vai gastar? gastei 140 da bag carregador 30, 170 mais 50 reais de plano de, de internet, então é uns 230 reais só de início tá isso se você pegar minha bag, se pegar uma bag melhor aí já vai dar acho que 310 reais de início para você iniciar nas entregas mais a moto, a moto tem que ter ou você pode também alugar tem pessoal que aluga, se for em São Paulo tem como você alugar a moto também é, tem como se alugar bike Mas aí varia da sua necessidade, tá? Acho que, acho que ficou bem claro pra vocês aí Do básico que precisa E de uma base de valor, né? Qual que é a base de valor que, que você vai gastar? Porque não é de graça Deveria ser, né? Na minha opinião Os aplicativos Deveriam dar a bag Pro entregador, tá? Poderia falar Ah, eu te dou a bag se você fizer... 30 corridas por semana, tá ótimo Tá dando a bag A bag é uma propaganda já da empresa Tá escrito iFood, tá? Eu poderia pegar do outro, pegar do outro é escrito Todo em preto, ou uma escrito Rap, Uber, poderia ter pego Mas Você tá fazendo uma propaganda Propaganda da, da empresa também, de graça, né? Eles deveria dar algum benefício Dando o isopor E dando a bag Esse... É o que eu acho que eles deveriam fazer, né? Até o suporte de celular. Esse daqui eu ganhei também. Nossa, não sei se estou na contramão aqui. Estou achando que é contramão aqui. Não, não é contramão, não. Pessoal que parou errado. estranho. Até o suporte de celular eu acho que eles poderiam dar. Porque algo baratinho. Eu comprei por 30 reais, Mas se eles fossem comprar para dar para o pessoal que vai ser entregador, estaria bem baratinho. Eu acho que valeria a pena... O iFood aí investir também nos entregadores, porque não é fácil. Vida do entregador corre risco de acidente, corre risco de danificar o próprio veículo, a moto. Por exemplo, se eu cair, é, vai estragar minha moto. É, manutenção é toda minha também. Tem vários custos que o entregador tem para trabalhar, né? Então, eu acho que o iFood poderia já que não aumenta as tarifas. Poderia dar um incentivo aí para o pessoal que trabalha dia a dia aí nas entregas. Só uma dica aí. Fechou a família? Vocês concordam comigo ou não? Deixa o like para fortalecer. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis.